Boa tarde, meu querido público de Boston, Massachusetts. Como estão vocês? Tudo bem? Como é que está aí a cidade de Boston? Eu, professor Rogério Tobias, estou aqui em Belo Horizonte, no Brasil, em Minas Gerais. E sextou mais uma vez e nós vamos conversar hoje sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre é, empresário, né, sobre os aspectos empresariais e vamos falar dos problemas é, de que, que acontecem com as empresas e vamos falar também é, de uma maneira mais é, detalhada sobre o poder das marcas essa é uma questão que tem sido muito discutida e o pessoal tem feito muitas perguntas sobre essa questão sobre que mudanças têm acontecido na, no mundo aí das marcas né da força da, da fortaleza da força que que são as marcas e vamos falar sobre isso hoje é, então uma boa tarde oficial aí a todos de boston massachusetts nos estados unidos é um prazer muito grande estar com vocês aqui vamos bater um papo hoje bastante agradável aí todos os apaixonados por marketing e apaixonado por, por negócios podem participar chame aí o, o pessoal que trabalha com vocês seus funcionários seus sócios seus colegas, seu gerente, né, sua família. Esse é uma, essa é uma conversa é, com Linguajar bem fácil e que todo mundo, mesmo aqueles que não são especialistas em marketing e nem chegam a ser empresários já, né, mas os empreendedores, os estudantes, é, todos que são apaixonados por marketing, por negócios, por startups, é, é bom a participação de todos. Eu conto aí com a presença digital com a participação de cada um de vocês, né? E clica aí, compartilha, para que a gente possa é, atingir mais pessoas aí em Boston, né? E que a gente possa é, cada vez mais é, aumentar aí, aumentar a amplitude aí das ideias de marketing para todas as pessoas envolvidas aí nas empresas, Antes de começar a bater esse papo mais técnico e, e mais interessante aí sobre a questão do marketing, eu quero passar para vocês aqui os contatos, porque vocês podem fazer os contatos é, agora, durante o programa, tem um espaço aqui, você pode ficar à vontade, pode fazer perguntas, comentários e, e críticas, etc., dar feedbacks, né? E você pode também, depois você vendo essa gravação, ela vai estar gravada, você também pode fazer contato comigo diretamente, não tem intermediário não, direto. Anotem aí então, é, o e-mail é rogeriotobias, arroba gmail.com, rogerio gmail O telefone 55-31-98471. 7711 E é, o Facebook. facebook.com barra RT Consultoria, que é o nome da minha empresa, também cai direto comigo aqui. E tenho também aí o LinkedIn, né? Linkedin.com barra Rogério Tobias, tudo junto. RT Consultoria. Estamos também, que eu não coloquei aqui, mas estamos também, né, no Instagram. Basta colocar lá Rogério Tobias, você vai. É, poder participar do Instagram lá, Convide a gente lá Que vai ter o maior prazer de estar passando Para vocês e trocando informações No Instagram, por exemplo Eu coloco lá é, Artigos do que Eu escrevo aqui todos os domingos No jornal Estado de Minas Então eu gosto de colocar toda segunda-feira Assim que sai o jornal, assim que sai A, a publicação Na segunda-feira eu coloco No Facebook Eu coloco no Instagram é, eu coloco aí também no LinkedIn, que é, outro, que é outra, outra mídia que eu utilizo muito. E também tem os meus artigos aí que saem no jornal aí da rede Negócio Fechado. Então é um prazer muito grande, fiquem à vontade, assentem-se aí na, na, na sua poltrona, na sua cadeira aí no seu escritório. Né? Eu quero comunicar para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte, o nosso programa a partir de semana que vem... Deve mudar o dia, deve mudar o horário e a gente vai ter uma novidade positiva que eu tenho prometido para vocês já há alguns dias aí e agora tecnicamente a gente está conseguindo, que é a gente poder fazer efetivamente a, as entrevistas com você, as entrevistas com o empresário de Boston, com os empreendedores, os donos de startups, as pessoas interessadas em marketing né, e que tenham é, experiências aí vividas em Boston para que a gente possa então bater um papo uh, mais ou menos de 15 a 20 minutos vai depender muito do tema, do assunto das perguntas que forem surgindo então teremos novidades aí na semana que vem a rede Negócio Fechado todo, através de todas as mídias vai estar fazendo a publicação desse novo dia desse novo horário para que nós possamos é, oferecer a você um horário melhor um dia ainda melhor do que sexta-feira Para facilitar esse processo Mas todos os detalhes nós vamos passar para você é, Durante a semana E na quinta-feira que vem eu vou estar no programa do Freely é, Fazendo lá uma participação honrosa que eu faço lá Que o Freely me dá um espaço lá bacana E, e lá com certeza ele vai também é, fazer é, mais uma chamada aí para esse programa tá? Vai definir aí é, Normalmente eu peço que ele fale, né? É, os dias é, que o programa vai acontecer e tem mais novidades por aí, tem mais novidades boas vindo por aí, fiquem de olho e todas elas voltadas a negócios, voltadas a empreendedorismo e voltadas à realidade de Boston, que é uma questão importante, tá? A gente vai falar de uma maneira geral, eu vou dar exemplos, como hoje aqui, né, vou dar exemplos uh, de marcas, de, dos das minhas experiências aqui no Brasil, né, como, como profissional de marketing, mas sempre ob, é, tendo como objetivo você que está nos assistindo e que, está, tem, que tem a realidade de Boston, né? Então a gente vai estar sempre fazendo essa, essa ponte aí né, fazendo aí essa associação para que o nosso programa atenda aí às suas necessidades. E também fica bacana, se você é, nos passar aqui, o que que te preocupa, o que que você tem de dúvida? O que você gostaria de esclarecer? Né? Mesmo que seja que fuja um pouquinho a área de, de marketing, nós podemos trabalhar com planejamento estratégico, nós trabalhamos aí com a parte gerencial, comportamental, de relacionamento. Né? A gente só não trabalha com muito detalhe, realmente eu confesso, com a questão financeira das empresas. Mas a filosofia financeira, a gente pode conversar sim. Né? A gente só não tem aquela experiência... É, para falar de, de, de cálculos ou de coisas contábeis, aí não mas sobre a importância do, dessas atividades a importância é, até mesmo da forma de gerenciar né, de trabalhar essas questões a importância da integração pessoal é, da, da, das, da, das empresas né, dos órgãos, melhor dizendo dos órgãos da empresa isso tudo aí a gente trabalha sim né, e pode dar algumas dicas algumas vezes nós já é, falamos algumas coisas aqui de outras áreas, né? mas sempre buscando o quê? Sempre buscando uma visão mais integral da empresa, sempre buscando uma visão mais estratégica que você possa perceber a sua empresa como um todo. Uma empresa não pode ser o departamento A mais o departamento B, eles têm que estar entrelaçados. Ao invés de colocar a cruzinha lá do mais, a gente colocaria uma setinha dizendo, ó, eu, uma setinha de ponta dupla, né? Um, setor, um, um departamento tem uma relação direta com o, depart o outro departamento e vice-versa. E todos eles formam, né? A gente poderia fazer aí uma... uma, uma se você quiser fazer uma, uma imagem disso, né? Seriam várias mãos cruzadas e, e apertadas. Né? Ou seja, eu dependo de você, você depende de mim. Nós devemos, então, trabalhar de maneira... Igual acontece no futebol, né? Quando no vôlei é impressionante, né? É... Eu assisto muito vôlei aqui no Brasil... E é impressionante. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente pode utilizar para administração, que a gente pode utilizar para marketing. As meninas ou os, ou os homens, né, fazem o ponto. Aí todo mundo, cada ponto que eles fazem, o jogo tem 25 pontos. Todo mundo conhece aí. O jogo tem 25 pontos. Então toda, cada, cada ponto que o time faz, eles se cumprimentam. Ah, quando o time perde o ponto eles não é, ficam chateados. O que o está que acontecendo agora que eu tenho observado? O pessoal agora também se cumprimenta, claro, com menor é, entusiasmo, mas é, tipo assim, se cumprimenta já dando força um para o outro. Tipo, esse nós perdemos, mas o próximo nós vamos ganhar. E eu gostaria de ver isso nas empresas. Eu tenho trabalhado essa questão, né? Então o, o, o vôlei tem demonstrado muito isso, né? Você ganha ponto, você perde ponto, você comemora os pontos ganhos e interage, integra, fortalece, motiva a própria equipe e aí a própria equipe se automotiva nesse sentido. Então o esporte pode nos mostrar é, muito sobre é, a integração, sobre a questão da motivação e a questão da inter-relação que tem que haver aí ah, dentro da empresa. Se você tiver algum outro esporte, que eu não comentei aqui, o futebol, sei lá, ou o futebol americano e tiver também associações, passa aqui para gente, dá um toque aqui para gente, porque sempre é bacana. Eu gosto de ver muito, uma das coisas que mais fortalece uma empresa é a integração. Você pode nem ter os melhores funcionários do mundo, nem ter a melhor loja, ou o melhor ponto de venda, ou o melhor site do mundo. Mas se você tem uma equipe que trabalha de forma integrada, uma equipe que se ajuda, a tendência é que você suba a escada. A tendência é que haja uma força tão e tão poderosa eh, nessa integração que você acaba fortalecendo a marca, fortalecendo o produto, fortalecendo vendas, fortalecendo finanças, fortalecendo tudo que a empresa é, tudo que a empresa faz. Mas tem um problema, o contrário é verdadeiro também. Eu coloquei no, no artigo aqui do Estado de Minas na semana passada sobre uma avenida, acho que eu comentei com vocês também sobre isso, é, sobre uma avenida que é o, o, o, o top de imóveis aqui de Belo Horizonte e que eu fui rodando a avenida do início ao fim e essa avenida demonstrou que o pessoal não está nem um pouco preparado. Parece que o marketing nunca passou por aquelas bandas ali. E eu fiquei decepcionado e fiz questão de fazer um artigo só... É, falando, dando uma dica, dando, fazendo aí, dando uma puxão de orelha no pessoal dessa avenida, né? que é aquele, aquele, é aquele espaço, aquela região onde é, predomina determinado tipo, aqui em BH tem muito disso, aquela região que predomina determinados tipos de produtos ou de serviços que são prestados. Como tem aí nos Estados Unidos, em Boston, uma região que tem várias concessionárias, próximas umas das outras. Isso é muito interessante, muito inteligente do ponto de vista estratégico e principalmente do ponto de vista de marketing e de vendas. Tá? Nós, é, eu gostaria de, de, de começar, é, além do que nós já comentamos aqui, é, falando, entrando agora um pouquinho mais na pauta, falando um pouquinho sobre a comunicação com a imprensa. É um assunto diferente do que eu já comentei até aqui agora. Né? A imprensa é um tema que... Está tá muito polêmico hoje nas organizações. Muito polêmico. Porque, primeiro que a imprensa está mudando, né? Eu faria uma pergunta. O que, que é imprensa hoje, né? Você tem a, a imprensa que eu poderia chamar de tradicional, que é rádio, televisão, é, é, o outdoor. Quer dizer, as várias, as, a, o outdoor é mídia, né? Mas as, as várias formas aí de, de imprensa. Mas agora, com esse mundo digital... Né, com a internet das coisas, o mundo digital, as redes sociais a imprensa perdeu, a imprensa tradicional perdeu muita força comparativamente, porque hoje você quer falar alguma coisa você entra no seu, ah, no seu, no, no seu YouTube, no seu Facebook, etc e ali você fala o que você quiser há alguns, alguns anos atrás a imprensa tinha muita força eu vou falar sobre isso a imprensa tinha muita força e essa força hoje está um pouco é, dispersa. Ela ainda é muito poderosa, mas há uma dispersão, sim, na, na imprensa, na imprensa chamada de tradicional. Então, o que eu tenho para recomendar, que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, é o seguinte, como é que está a sua relação com a imprensa de Boston? Como é que está a sua relação com a imprensa de Massachusetts? Então, é, eu tenho comentado com algumas empresas que é preciso, pessoal, fazer um trabalho muito uh, consistente com a imprensa, junto à imprensa. Ou, oh, o que eu quero dizer é que é fundamental que a imprensa não esteja de mal com a sua empresa. Uma das piores coisas que pode acontecer, a sua empresa pode ser maravilhosa, mas se a imprensa está de má vontade com a sua empresa, você não vai conseguir... É, passá-la para ela um press release. Você não vai conseguir é, transmitir gratuitamente uma notícia de uma cisão que você de uma de uma cisão que você fez importante ou de uma compra de uma empresa que você fez ou de um produto maravilhoso que você está lançando ou de um serviço novo. Então, a imprensa, a gente tem que ter um trabalho que eu poderia chamar aí de, de, de é, é, de assessoria de imprensa Aí vai depender do tamanho, né, pessoal Da empresa Mas a minha, a minha empresa é pequena Então, bom, o que, que eu vou fazer? É, eu sou, eu, então eu vou ser eu acesso, o meu próprio assessor De imprensa Então, o que eu tenho comentado É uma coisa interessante é, Que você precisa é, Ter essa relação boa com a imprensa Então, como? Se sua empresa é grande você, Nada impede você, é, você de, Sei lá, de seis em seis meses Ou de quatro em quatro meses, você convocar a imprensa, convidar a imprensa para um pequeno almoço ou para um café da manhã, para quê? Para você trocar ideias com os jornalistas, para você trocar ideia com os, os âncoras que podem ser convidados, e aí você falar da sua empresa e dar esse espaço, né? então a, a, a imprensa vê com muito bons olhos quando ela é convidada, quando ela é chamada, quando ela faz parte da vida da empresa, e a empresa respeita a imprensa. Então isso tem sido muito interessante, é um, é um processo antigo, mas que toda empresa que usa isso, ela não tem nada a perder. Pelo contrário, isso aí é muito interessante. Tem que tomar cuidado com o que o pessoal fala durante lá o almoço, durante o café da manhã, durante uma determinada apresentação de um vídeo, isso tudo tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes o pessoal, o pessoal da imprensa é muito rápido, né? Eles ouvem uma palavra lá e já jogam aquilo como uma notícia. E pode ser positivo ou negativo. Mas o ideal, é até por isso que eu tenho falado que há necessidade da gente ser o nosso próprio assessor de imprensa, né? De, de, de, o assessor de, de comunicação, de imprensa, porque você tem que estar preparado de repente você está saindo da sua empresa vem um repórter e fala olha aquilo que aconteceu na sua filial ontem fala para gente aí você não está preparado você pode ficar irritado o presidente da empresa aí que é você ou, ou, ou, né? ou, ou, ou o seu sócio também então a gente tem que estar preparado para a imprensa tá gente ficar de olho é, na, nos encontros casuais você está no restaurante aí de Boston está almoçando a sua empresa teve um problema ontem, ou teve uma reclamação, ou qualquer coisa, inclusive positiva também, né? foi líder de vendas, é, teve a melhor propaganda, sei lá, qualquer coisa, mas aí você levanta do restaurante, está com a sua família, vem um repórter, vem alguém da imprensa e te aborda. Você tomou um vinho ali, você está com a sua, suas crianças, ou é, os amigos, etc. Então não é o momento ideal. O que eu sugiro nesse momento é que você fale, ah, que prazer, muito bom te encontrar, só que agora eu estou com um compromisso aqui, né, familiar ou empresarial. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião amanhã. Eu te espero na minha sala amanhã. Aí você, que tem tempo para se preparar para as perguntas da imprensa, que normalmente são perguntas que, de, de, que solapam, né? são perguntas que não são para fazer gracinha. São perguntas que ele quer tornar aquela reportagem, aquela aquela conversa com você, uma coisa que dê é, é, que dê audiência. Então ele vai te fazer perguntas que muitas vezes a gente não está preparado. A gente sabe da resposta, mas a preparação para falar, o cuidado que a gente tem para falar com a imprensa é muito grande. Então a, a comunicação com a imprensa tem sido também uma questão que precisa ser melhor trabalhado pelos executivos, por você. A sua startup, a sua startup está arrebentando, está botando para quebrar. A coisa está rolando. E aí, o que, que acontece? Um sócio seu, ou você, fala uma coisa a, a mais numa entrevista, ou na, na, numa televisão, ou no rádio, ou mesmo numa gravação, ou acontece de você soltar um, um press release, né? ou soltar uma informação que você manda para todas as mídias, para todas as, as, as redes, né? falando de alguma coisa bacana da sua empresa, uma palavra a mais ou a menos que você coloque pode gerar, uma percepção negativa da sua empresa, velho. Aí, o que, que acontece? É fundamental você tomar esse cuidado aí para que as coisas não ocorram. Eu estou de fone de ouvido aqui, mas não precisa não, porque o fone de ouvido é de outra coisa. Por isso que eu não estou me ouvindo bem aqui. <risos> então é o seguinte, Então fica de olho na, na, na imprensa, tá, gente? A imprensa tem que ser nossa parceira. Se vocês quiserem, podem me dar um toque aqui. A gente pode falar mais profundamente sobre a questão da assessoria de imprensa, a questão de como que a gente pode é, ter maior espaço na imprensa e como que a gente pode se dar bem em situações que normalmente, dependendo do nosso do preparo, da falta de preparo ou do preparo, a gente pode ter aí é, é, passar por momentos aí mais preocupantes. Bacana? Outro tema antes de chegar no tema principal hoje eu quero falar de marca ou qual o poder da marca? Por que, que a marca é uma coisa tão poderosa? E será que a marca é uma coisa só para grandes empresas? Ou a minha pequena empresa pode também já começar a trabalhar a marca? Vou falar sobre isso. Mas antes, eu queria falar sobre um, uma técnica, uma metodologia que é muito utilizada no planejamento das empresas, que é muito simples, mas tem um nome feio aqui no Brasil, análise SWOT, né? É... É, FIFO é, é, tem, tem, tem vários nomes né? É, então o que, que acontece é, Ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade Eu vou falar disso aqui Só para vocês poderem de repente fazer começar, Começarem a praticar isso aí Na empresa de vocês Porque é muito legal Para você poder é, Analisar como é, que está a, a, como é que estão as circunstâncias Da sua empresa dentro de Boston Ou dentro de Massachusetts Ou em todos os Estados Unidos dependendo do do, da, da, do impacto que sua empresa causa no mercado ou que ela recebe do público né dos diversos públicos que ela lida então o que que é essa análise SWOT? né eu vou falar tudo em português aqui para ficar mais fácil que é, é isso é coisa que os professores americanos é que trabalharam isso aí então o que, que são o que, que você vai fazer você vai eu sugiro o seguinte que você reúna aí a sua equipe e fala assim equipe sem papo sem sem sem muita Muita metodologia, muita coisa. Pega lá uns papéis, põe na parede, ou então pega um quadro ou um notebook, escreve o seguinte, divide a sua equipe de três, quatro, não tem problema, né? Se for uma equipe grande, divide aí em quatro, cinco grupos e pede o seguinte. Registrem aí o que, que vocês entendem que são pontos fracos da nossa empresa, que são coisas erradas que a nossa empresa faz, ou que são dificuldades, isso aspectos internos, tá? Quando a gente fala ponto forte ou ponto fraco, eu estou falando aí de aspectos internos. O que, que a gente tem de ruim? Vou dar alguns exemplos aqui. Será que o nosso RH é, não faz admissões adequadas? Será que o nosso marketing comunica pouco com a imprensa, que eu acabei de falar? Será que os nossos vendedores estão mal, é, mal preparados? Quer dizer, então são pontos fracos. A coisa mais importante que eu quero, que eu quero dar a dica nesse, nesse, nesse momento é o seguinte. Nós temos que ser é, abrir, abrir, abrir o verbo. que se ficar escondendo com medo do chefe falar, faz o seguinte. O, o, o dono da empresa ou o gestor tem que falar o seguinte, ó, vamos falar aqui. Fiquem abertos para falar o que vocês quiserem. Né? Se for o caso, escrevam aí e, e, e normalmente a gente pega uma, uma folha grande e escreve no papel, sem, sem muita, é, format, sem, sem muita é, coisa muito mal, é, menos formatada, sabe? Aquela coisa mais simples. Escrevam tudo que vem à cabeça que são pontos fracos da empresa. Coisas que a empresa faz é, errado ou que a empresa não tem recurso, Por exemplo, falta dinheiro para investimento em propaganda. É, a contabilidade tem. É, faltam computadores ou um programa adequado de contabilidade. Tudo que for negativo. Qualquer coisa. Os funcionários são desmotivados. Tudo que você entender que é ruim, que é negativo para a empresa, você coloca. Bacana. Terminou essa parte, você pega o mesmo pessoal ou divide em dois e fala assim, bom, e agora, o que, que tem de ponto forte? O que, que é interno e que a gente é fera, que a gente é bom? Ah, o RH é excelente, é, os vendedores são super treinados. Então, depois, o que, que você vai fazer? Você vai comparar os pontos fortes com os pontos fracos. Vai verificar como é que você pode corrigir os pontos fracos, o que pode ser feito e como que você pode é, tornar mais, é, mais prático ainda, fortalecer ainda mais o que já é ponto forte, o que já são coisas internas e que são positivas para a sua empresa. Então isso é muito bacana. Bom, tem uma coisa agora mais pesada. Fez isso, coloca no, coloca no cantinho. Agora vamos analisar os aspectos externos. Quais são as nossas ameaças? O que, que ameaça a nossa empresa? A concorrência está cada vez mais forte Anota lá, isso é uma ameaça O preço do concorrente está baixando Isso é uma ameaça Os impostos para o nosso tipo de produto Estão ficando cada vez mais altos Coloca lá Os clientes não conhecem a nossa marca Então coloca lá Tudo que for ameaça, tudo que pode prejudicar Ou dificultar o resultado da empresa gente, Coloca lá e depois as oportunidades olha que bacana a nossa empresa é líder de mercado isso é uma que seria maravilhoso né se for o caso melhor ainda é, a nossa empresa tem é, um acesso ao mercado muito forte a empresa tem é, grandes fornecedores a empresa é, está numa região de Boston que fortalece muito as vendas então tudo que é sem controle da empresa mas que é positivo para a empresa então, deu para sacar? Ó, você tem é, ponto forte e ponto fraco, são aspectos internos. Ameaças e oportunidades, que são aspectos ah, é, externos. Depois, o que, que você faz? Você cruza tudo e vê o seguinte, o que, que eu tenho de oportunidade, ou seja, as coisas é, boas que acontecem externamente, e o que, que eu tenho de ponto forte para aproveitar aquilo que está acontecendo lá fora. Faz o cruzamento disso tudo aí, e você vai sair com o seu plano, né? com, com um plano de ações, com um plano que você pode, baseado nele, baseado numa análise da própria empresa, identificar o que, que você pode fazer para melhorar e o que, que você pode fazer para tornar aquilo que você, que você já é bom ainda melhor. Então essa análise é chamada de análise SWOT e ela facilita muito o processo de planejamento. Ah Rogério, mas que dia que eu posso fazer isso? Sei lá, não precisa fazer todo dia porque as coisas não mudam tão rapidamente. Mas eu gosto de sugerir pelo menos uma análise dessa trimestral, que é bastante tempo, né? bastante rápido, ou no máximo aí tri, é, quadrimestral, quatro, cinco vezes é, é, ao ano, é de bom tamanho, fazer isso várias vezes, ou então quando a empresa achar que é necessário, que ela está sofrendo aí uma pressão ou que os resultados não estão tão bem, ela pode fazer isso. Eu acho bacana que você chame ou ah, a pessoa mais simples sua lá, o seu office que está começando, que o presidente esteja presente, os gerentes, os supervisores, os funcionários, o pessoal da produção, todo mundo, todo mundo que você acha, não precisa chamar todo mundo, mas um representante, né, gente, de cada área dessa, para que você tenha alguém, o cara do almoxarifado, por exemplo, falar, ah, o nosso almoxarifado está sempre faltando, o é, nosso armazém está sempre faltando mercadoria. O vendedor acha, o nosso... Preço, a gente está perdendo porque os preços concorrentes são... Então, tudo isso é, é bom você ouvir de todos os níveis hierárquicos, desde o presidente até o, o moleque lá mais novo que acabou de entrar na empresa. Tudo, a gente tem esse, esse processo de análise SWOT, ele precisa é, ser uma coisa em que o, a, o presidente da empresa e o pessoal do, do, do planejamento, do marketing principalmente, ouça tudo e ouça todos. E separe aquilo que não, não preocupou tanto, aquilo que não tem... Ah, isso aqui é bobagem, então tira. Mas se você fizer essa discussão já cortando na hora, aí a pessoa para de falar. Deixa todo mundo falar tudo de bom e de ruim e só num segundo momento, esse próprio grupo seleciona aquilo que não tem nada a ver. Ah, ele falou aqui que falta computador na contabilidade. Não, não falta não, porque ele faz o seguinte, é, é só pegar um computador que está parado ali no outro setor. Então essas quer dizer, Não é uma coisa preocupante De uma certa forma já até resolve né Mas se não é uma coisa marcante Aí você vai separando E você vai ficar com poucos itens Que são efetivamente preocupantes E aí você pode tocar a injeção nele Vacinar Aí você pode realmente trabalhar essas questões Aí você pode efetivamente ah, Procurar uma solução Com o apoio da diretoria Olha que bacana Então análise SWOT Né é, tem, muito de, é, tem muito de ajudar a empresa a se autoavaliar estrategicamente. Isso é muito bacana. Então você resolve desde os problemas internos até os externos e começa a fortalecer tudo que você faz. Bacana? Então qualquer coisa, perguntas ou quiserem falar que fale mais sobre isso em outros programas, fiquem à vontade para dar uma dica aqui para mim. Bom, eu quero falar agora de uma coisa muito interessante, que é uma paixão muito forte, e que as empresas, principalmente as grandes empresas, têm utilizado com muita força e têm aumentado as suas vendas, têm aumentado, melhorado os seus resultados, que é a construção da marca. O que é uma marca? Qual o poder que a marca tem na cabeça de vocês? Que poder que a marca de vocês tem na cabeça do cliente? Que poder que a marca de vocês tem na cabeça da imprensa? Que poder que a marca tem na cabeça dos seus fornecedores, dos seus distribuidores? Uma marca fraca, ela vai ter com certeza mais dificuldades. Essa fraqueza da marca, ela vai prejudicar a empresa. E uma marca forte pode, pode aumentar, pode fortalecer né, a, a empresa. Se você pegar, por exemplo, só para começar esse papo, veja bem, a Coca-Cola... A Coca-Cola é uma marca, não é forte, é uma marca das mais poderosas do mundo. A Apple é uma das marcas mais poderosas do mundo. O Safra, que, cujo o, o grande, o maior homem do, o mais rico do mundo morreu ontem, anteontem. Ontem. O Safra é uma marca poderosa. Né? Ah, o Walmart é uma marca poderosa. E como é que está a sua marca? Que tipo de avaliação você faz ah, sobre a sua marca? Como é que está a sua marca? Ela está ajudando as suas vendas? Ela está ajudando os clientes a ficarem fiéis a você? O que, é que você pode fazer para fortalecer a sua marca? A sua marca está negativa? Hmm. Ou a sua marca está positiva? Então, esse tipo de coisa é, precisa ser trabalhado. Então, antes a gente precisa conhecer né, que aspectos é, levam, a, a, a marca, levam a marca a ser tão importante assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Então veja, é... a primeira coisa que eu queria falar sobre marca é uma questão que marca é uma relação que antigamente a marca forte era aquela empresa que batia propaganda 24 horas na, na mídia, na televisão, no rádio, etc. E falava marca, marca X, marca X, marca X. As pessoas não tinham outros meios, acabavam gravando aquela marca e de alguma forma faziam uma associação é, bacana daquela marca, ele ouvia tanto falar que a marca era boa, a marca é boa, a marca é boa que ele ficava e acabava comprando essa marca, só que agora mudou né, as coisas mudaram porque agora nós temos o um mundo digital o cliente está muito mais maduro então a relação agora não é mais de força, a relação agora é de olha que coisa interessante, isso quer ser romântico, é de amor e respeito são esses dois fatores que definem o que é uma marca hoje, primeiro o respeito que o cliente tem à marca vai depender do amor que você, que é o dono da marca, tem por ela. Se a própria empresa não acredita na marca, se a própria empresa não fortalece a marca, se os próprios funcionários falam mal da marca, do nome, aí pode ser. Quando eu falo marca, pode ser o seu produto, pode ser o seu serviço, pode ser a sua empresa. Então a marca, ela é uma que, o seu departamento se for um órgão de governo, sem processo sua secretaria, sem problema nenhum. Essa questão agora da marca, ela é, é, ame o que você vê e ame aquilo que você me oferece. Eu vou gostar de uma marca, eu vou acreditar numa marca, desde que você me passe com toda é, segurança que a sua marca é boa. E como é que a gente faz isso? Vamos trabalhar um pouquinho... Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Fiquem à vontade aí para fazerem perguntas. Então, o que, que acontece? Primeiro, os clientes estão muito mais bem informados hoje. Então, não adianta você pegar a sua marca, marca uh, Boston Club, aí de Boston, e você bater propaganda e colocar no site e bater o dia inteiro e, e, e ficar for, é, for, é, forçando o cliente a ver a sua marca. É só pagar que você consegue fazer isso, etc. Tudo bem. Mas não é só isso, isso funciona sim, mas tem funciona associado, pessoal, a um conjunto de outras coisas que precisam é, ser trabalhadas é, de maneira integrada. Então, então, não adianta fazer só propaganda. Propaganda, já valeu isso, tá? Há 20 anos atrás era bacana, 10 anos atrás ainda pegava. Hoje não pega mais. Não adianta você falar da marca, da marca, a marca X, marca X, marca X, que eu vou passar batido. Você vai passar batido também. Ah, o jovem, principalmente, essa nova geração Não vai estar tá nem aí A não ser que ele já tenha ah, que, a, que o cliente Já tenha Uma experiência bacana Com o produto lá no ponto de venda Com o serviço Que ele pediu e foi atendido De maneira solícita, de maneira Rápida e com o serviço De alto padrão, com garantia Aí ele começa a associar a marca Ao serviço aí. Essa marca é aquela que fez aquele serviço para mim? Essa marca é aquele produto que eu utilizei, que eu comprei e que foi ótima a minha experiência? Seja um produto alimentício, seja um computador, seja um celular, etc. Então outra coisa que está acontecendo que tem também o excesso de marcas. Então você vai criar uma marca falar ah, vou criar uma marca aqui e essa marca vai ser uh, uma coisa de arrebentar. Tem que tomar cuidado, porque os concorrentes estão pensando a mesma coisa. Então você tem que ter alguma coisa diferente, alguma coisa que efetivamente possa, aos olhos do seu, do seu cliente, falar, nossa, entre todas aquelas outras marcas, como se o cliente pensasse assim, né? Entre todas aquelas marcas que eu já usei, eu prefiro a sua, eu prefiro essa. Por quê? Por causa disso, disso, disso, disso e por causa daquilo. Ou seja, ele tem que ter motivos, motivos para efetivamente... Ele gostar e ter uma, fazer uma associação positiva do produto com a marca, do serviço com a marca. Outro item né, é aquele negócio. Se você fala da sua marca com tanto, é, com, tanta, com tanto amor, eu quero experimentar a sua marca. E se essa experiência for positiva, eu fico com você. Então você tem, por exemplo, algumas marcas. Eu coloquei aqui algumas marcas. Pra, pra gente citar aqui O que, que são marcas fortes Então você tem aqui as tradicionais A Apple, uma das maiores do mundo A GM Que é uma marca americana Das mais fortes na cabeça de cada americano Eu vou falar sobre isso A Samsung, que é uma marca hoje Qualquer menino hoje de rua Qualquer pessoa, você vem, vem cá Que, que marca que de celular que existe Ele vai falar Apple e vai falar GM E vai falar é, é Samsung Que carro? Ah, carro é GM, Ford, então ele vai fazer esse, essa, essa consideração O tá? é, Walmart, vocês conhecem o Walmart aí Assim de, de, de, de, de se colocar uma venda nos olhos Fala assim, vá para algum lugar fazer uma compra eu Acho que muitos americanos de Boston já vão direto para o Walmart né? é, A GE, que é uma marca poderosa Principalmente de equipamento de última geração e ela agora está caindo mais para a área médica, para a área de equipamentos, de, de, na área de, de saúde, etc. Outro que é muito específico, mas que eu acho que está na cabeça de todo americano que gosta de produtos mais naturais e que também é, produtos mais de vizinhança, é o Reb. Né? O Reb é um produto que eu vou falar daqui a pouquinho, dando outro exemplo sobre ele. A outra empresa que eu coloquei chama Cusco. Né, que vocês utilizam aí. Parece que tem posto de gasolina, salvo engano. Me falem aqui se eu estiver errado. posto de gasolina, é, vende todos os tipos de produtos e é uma loja mais popular. Então, as marcas poderosas, elas se fizeram. Elas não viraram uma marca poderosa porque fizeram só propaganda. Eles tiveram que primeiro mostrar que eles são feras, que eles são bons na coisa. Que eles utilizam é, efetivamente é... Trabalho legal, preço bom, qualidade. Você entra no Reb, por exemplo, que eu conheço bem aí, né? você vai achar produtos naturebas, produtos naturais super legais. Então, o pessoal que gosta de produtos naturais, que gosta, tem também a parte de doces lá, que é um sonho. Mas aí já, É né? porque eu, eu, eu, eles oferecem as, as opções. Então, você tem muitas marcas. né? E tem um produto, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que eu amo, que eu sempre compro lá. Então o que, que acontece? É, é fundamental, né? é fundamental que o serviço seja bem feito, que o produto seja bacana, para que a sua marca se fortaleça. Então não existe marca sem produto. Não existe uma marca voando aí pelo ar. Existe uma base que é o produto de qualidade, que é o serviço de qualidade, e aí sim você tem a marca que se escora nesse. Nesse tipo de coisa. Então, o pessoal, muitas vezes eu vejo as pessoas... que ah, eu quero criar uma marca forte. Mas seu produto é forte? Não, a gente tá... Então, peraí. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito para e passo. Tem que ser feito passo a passo, cara. Não é uma coisa que você faz a todo momento. Então, quais são os desafios? Todavia me perguntaram, eu anotei para poder falar com vocês. Quais os, os, os passos para se criar uma marca? O que, que, como é que você cria efetivamente uma marca... Né, que aspectos podem é, fortalecer? Então vejam aqui, primeiro, clientes são bem informados Então eu tenho que saber que para eu fortalecer, para eu criar uma marca pessoal Nós precisamos efetivamente né, de saber que as pessoas, que os clientes As pessoas que estão participando são pessoas que estão de olho Ninguém está caindo mais no ponto do, do vigário Caindo na, naquela coisa de daquela senhora daquela, Aquela propaganda da margarina né? Aquela propaganda da, da mulher fazendo comida Toda feliz, da família Isso já não pega Você tem que ter aquele que eu falei né? Outra coisa, o amadurecimento dos mercados Cada vez mais, todos os segmentos de Boston Todos os segmentos aqui de BH Começam a ficar melhores Todo mundo está se profissionalizando Todo mundo está procurando achar seus erros e corrigi-los, então você vai estar lidando com pessoas que, com empresas o tempo todo, que vão disputar com você, então a sua marca e a marca dela, vão para entrar na cabeça do cliente, vão ter que, um dos dois vai ter que fazer alguma coisa de diferente, né? para poder entrar na cabeça dele. Outra coisa, é a concorrência que eu já acabei de falar, a semelhança dos produtos, qual produto hoje efetivamente é diferente do outro? A maioria dos produtos que a gente compra as coisas, se você pegar tênis, por exemplo, você tem hoje marcas poderosas de tênis, e que são todos eles excelentes. Então, qual a marca vencedora? É aquele que oferecer um excelente e-mail, que, se, que, que seja efetivamente alguma coisa que chame a atenção é, maluca do cliente, que coloque o cliente realmente apaixonado pela marca, aquilo que eu falei lá em cima. Então, você, Nike ou é, Nike ou, ou, ou, ou Adidas, qual que é melhor? Então, você tem aí, o americano já tem a sua imagem sobre elas. Então, a luta entre elas é muito grande. Então, esse processo aí da semelhança dos produtos é um exemplo. Hoje, sinceramente, a grande parte das pessoas ainda, uma boa parte, ainda prefere o Apple, né? os aparelhos da Apple, falando aqui de celular. Mas muita, muita gente, os mais, acho que os mais conservadores, sei lá, é, não sei se o perfil seria esse, pessoal, mas prefere Samsung. E já tem um monte de gente comprando aquele, aquele aparelho chinês aí. Eu prefiro esperar mais com os aparelhos aí é, Samsung ou Apple mesmo. É, outra coisa que está acontecendo e que tem a ver com a marca, a redução de fidelidade. Antigamente havia uma facilidade maior das pessoas ficarem fiéis à sua marca. Ficarem fiéis ao seu, ao seu restaurante, ficarem fiéis ao seu armazém. A, a, ao seu posto de gasolina, à sua loja de, de manutenção de, de, de, de aparelhos. Beleza. As pessoas eram, ficavam mais fiéis, ah, vou ali e tal. Hoje, com a concorrência tão grande e com o cliente cada vez mais procurando preço, qualidade, atendimento, que é um negócio fundamental, determinante. Então o que, que acontece? É, o nível de fidelidade diminui. Ninguém mais está apaixonado. Pelo produto porque compra muitos anos. Se surgir um produto de boa qualidade, com uma boa comunicação, uma boa, uma boa capacidade de oferecer um pós-venda, isso fortalece pra caramba. Fortalece muito na mente do consumidor. Eu vou falar sobre a mente do consumidor aqui já já. Outra coisa, o uso de marcas próprias tem matado algumas marcas. Né? Você entra em, em, em alguns supermercados aí de Boston, e você vai ver que grande parte de, de, de produtos já estão aqui no Brasil, na faixa de 30%, 40% dos produtos, já tem com a mesma marca do, do, do, do supermercado, do distribuidor. Então essa é uma coisa que depois eu posso explicar, mas é uma negociação. Eu, eu sou um fornecedor de extrato de tomate. Eu ofereço várias toneladas para você, vários caminhões de extrato de tomate, distribuidor. Você é o Carrefour, por exemplo. Mas o Carrefour fala assim, vem cá. Eu quero usar o seu produto, mas com a minha marca. Aí eu vou vender mais caminhões ainda. Então não tem problema. Eu te vendo no preço mais barato, você vende mais barato, mas uma marca não concorre com a outra. Porque o cliente que compra uma marca principal, muitas vezes não abre a mão, não abre mão da marca secundária. Mas as marcas que não são nem a principal, nem a marca Carrefour, por exemplo, né, é, vai ter que trabalhar muito mais para poder fugir da força da marca e da força do preço, ou da credibilidade que tem um almart por exemplo, um Carrefour, por exemplo, um Reb, por exemplo. Né? Então eu, por exemplo, acho, quando eu vejo marca Reb ou marca Carrefour, eu compro, porque eu sei que aquilo ali, que o Carrefour jamais ofereceria, aí vem aquela coisa da credibilidade, da paixão, etc. Ofereceria um produto de baixa qualidade, que ele sabe que eu vou lá devolver, ele sabe que eu vou acionar os órgãos, etc. Então, é, e se tiver mais barato, tanto melhor. A não ser algumas, alguns produtos que eu não posso... As pessoas ainda têm um certo preconceito de receber um amigo e, e oferecer para ele um azeite Carrefour. Né? Então, é um azeite verde mar, que é, um, que é um, uma, uma rede que tem Belo Horizonte aqui de produtos mais sofisticados. Então, o que, que acontece? É, a marca in, intermediária sofre muito. Outra, outra questão é... A mídia tradicional está né, mais fraca. Então, uh, usar somente as mídias tradicionais para criar força para sua marca já não está dando o mesmo resultado, como eu falei. Né? Uh, hoje, você tem que usar outras mídias, e principalmente as mídias digitais, as mídias online. Outra, opções de comunicação ampliam muito, aumentam muito, aí você vai usar, só que seu concorrente usa também. Então, a guerra hoje está é unha, entre unhas e dentes aí. É... A redução do gás com propaganda, muitas empresas têm uma certa resistência a investir em propaganda, a investir no processo de promoção, então ela fica muito conservadora ainda no, na ideia de, de fortalecer a marca no subconsciente, no consciente dos consumidores. Então não adianta, tem que investir. O professor, professor Philip Kotler, basicamente o criador do marketing, junto com o professor McCarthy, todos daí, né? O professor é, Felipe Kotler, lá de Kellogg, né, da Universidade de Kellogg, ele, ele comenta, né, não existe marketing sem investimento. Ah, eu quero ter uma ideia maravilhosa, viu, viu é, empreendedores? Eu tenho uma ideia maravilhosa, mas é, é, eu não quero gastar. Então, esquece. Você precisa de investimento, você precisa de anjo, você precisa de dinheiro para poder trabalhar. Outra questão, o custo do do lançamento do produto então para você lançar um produto hoje o custo é muito grande você tem que ter é, empresas que distribuem para você Você tem que ter vendedores para poder oferecerem é, esses produtos para as empresas então é um trabalho muito grande tá aí vem uma outra coisa que me perguntam muito que é o seguinte o que é, que é brand equity o que é, que é brand equity o brand equity é um termo inglês aí né americano com certeza que quer dizer o seguinte, a força da marca. O que é a força da marca? A força da marca, o brand Equity, ele está naquilo que o cliente acha da marca. Então, quando, quando a gente fala em brand Equity, a gente fala em força da marca, pessoal, a gente está falando uh, da marca sob o ponto de vista da dona Maria, sob o ponto de vista do seu João, sob o ponto de vista do, do, daquele rapazinho lá que compra o produto. Então quem faz uma marca forte ou faz uma marca uma marca ficar fraca, né? É o cliente. Então o brand equity pode ser positivo ou o brand equity pode ser negativo. E como é que você vai ficar sabendo? Pergunta para as pessoas. Vai pra rua, vai pra campo e fala: vem cá, o que você acha da marca tal?". E eu acho que é uma porcaria. Não, eu acho maravilhoso, eu sou compro dela, etc. Então o brand equity é um trabalho que tem que ser feito pelas empresas para identificarem o que, que as pessoas da rua, o que, que as pessoas, os clientes estão circulando nas lojas, as nossas lojas, é, tem, você pode fazer por e-mail, por, por questionários, pode fazer pelo, pelo, pelo Facebook, né? as diversas formas aí, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas a gente pode falar mais sobre isso. Então é importante você fortalecer e saber como é que está o meu brand Equity, ou seja, como é que está a minha pressão pressão da mãe, Em vez de você medir a pressão do seu corpo, meça a pressão da sua marca, é, ela está acima ou está abaixo do, do, do necessário ela, deve, ela poderia estar dentro de um padrão legal poderia estar fortalecendo cada vez mais forte, a sua musculatura, poderia estar mais forte ou, isso, ou você está definhando, quem vai saber isso é, é o público tá? então por que, que é importante pessoal, ter uma marca forte porque aí você consegue é identificar como é que está o seu desempenho, como é que, como é que está seu desempenho, está bom ou ruim? Aí você pergunta para um, um empresário que acha que, que sabe tudo e fala, ah, meu, está tá muito bom, vem cá, mas o que, que o cliente acha? Como é que as pessoas enxergam a qualidade do seu produto? Você já perguntou para essas pessoas o que, que elas acham do seu produto? Sua marca é a marca muito bem lembrada, se eu falar aqui de três empresas, de três é, empresas, Será que eles vão preferir a sua? Então é muito importante é, para você ter uma marca forte, você é o seguinte, primeiro criar, fazendo um trabalho de, de bom atendimento, criar fidelidade, como é que você cria fidelidade? Fazendo constantemente, o tempo todo, um trabalho de satisfação dos clientes, ah, mas isso custa caro. Bom, esse é o desafio, esse é o objetivo das empresas, atender bem as pessoas. Então, você precisa identificar pessoas para atendê-las bem, a ter esses clientes nas suas mãos e tornar esses clientes fiéis. Isso vai fortalecer a sua marca, porque elas vão falar bem da sua marca lá no processo de marketing boca em boca. Né? É uma questão que eu comentei ontem no programa do Freelay. Outro item importante, maior poder para enfrentar as crises. Agora com a pandemia, o que, que aconteceu? Com a pandemia agora, Muitas empresas quebraram, muitas empresas ficaram fechadas. Mas as empresas perderam vendas demais, isso no mundo inteiro. Mas as empresas de marca forte podem pesquisar aí. As empresas que a marca é. As empresas de pizza ah, nos Estados Unidos, em Boston, mais fortes, continuaram vendendo. Os extratos de tomate, continuaram vendendo. A oficina. É, com a marca mais poderosa aí em Boston, continuou tendo cliente. Então, quer dizer, essa pandemia ela serve também para eu fazer uma alta análise fazer uma autoanálise de o que, que é a minha empresa, que crise que a minha empresa está preparada para uh, enfrentar. A primeira crise, a empresa cai, é porque ela está precisando de fortalecer as vitaminas dela. Né? Então, é, não tem como, não tem milagre. Por que, que umas empresas continuaram fortes? Claro, todo mundo balançou, mas outras agora estão saindo forte dessa onda aí da praia, chegando na areia com, com, com, com, com respirando bem, pulmão forte, e outras ficaram lá para trás. Não é necessariamente a pandemia. A pandemia é uma crise que prejudicou a todos, principalmente aqueles menos preparados. Tá? Que tinham morbidades. Como é que é? Com, comorbidades Na sua gestão E o marketing é assim A marca forte Fortalece Todo o processo A marca que quando é fraca Ela enfraquece todo o processo E essa é a questão Que precisa ser trabalhada Outro item que a gente precisa para poder é, tornar a marca mais forte Ficar de olho É É quando as pessoas começam a reclamar menos, você, por exemplo, precisa aumentar o preço aí da sua oficina, você precisa aumentar o preço das suas, dos seus produtos na loja, você precisa é, fazer algum tipo de ajuste e você percebe que não há reclamação, você percebe que não há uma queda tão forte de vendas. Isso é porque as pessoas confiam mais na marca do que estão preocupadas com o seu preço. O seu preço para elas, por mais que, por mais não, mas o tanto que ele aumenta, as pessoas você pode sentir que as pessoas não é, não sentiram tão na pele aquele aumento, e elas preferem. Quando a marca é fraca e há um aumento, por que eu vou fazer pagar mais para uma marca que eu não conheço tão bem, se eu posso pagar mais ou menos a mesma coisa por uma marca poderosa? Aí ele foge para a marca poderosa, mais poderosa do que a sua. Então essa é uma questão importante. Outra questão importante, para você fortalecer sua marca a vantagem que você tem de ter uma marca mais forte é que você passa a ter um apoio maior dos seus fornecedores e também uma procura maior pelos seus distribuidores então uma marca forte ela traz tudo de bom você passa a ter um distribuidor que distribui para você faz questão de te dar um espaço na gôndola do supermercado ou te faz questão ou, ou um fornecedor que faz questão de garantir a entrega do produto para você eu vi agora, durante a pandemia, naquele momento mais forte, né, uh, que, algumas empresas, é, que algumas empresas não faltaram é, produtos, não houve é, desabastecimento de algumas marcas, algumas cores, etc. E outras que eu entrei reclamaram. Ah, a gente está tendo desabastecimento. Aí você fala, é porque o, o, o fornecedor, não se preocupou em dar prioridade para ele. Por quê? Porque a marca da loja dele é fraca. Porque a marca da oficina dele é fraca. Então, em marketing a gente tem que ter essa visão bastante realista da coisa. A gente não pode dizer ah, que maldade falar que o cara tem a marca fraca. Se é fraca, a gente como consultor tem que falar, sua marca não é uma marca que está no coração das pessoas. Né? E é, outra coisa, a que se você tem uma marca forte, você tem a, a, a possibilidade de ampliar a sua empresa, de ampliar os produtos, de aumentar o número de filiais, o número de lojas, etc. A marca forte só traz benefícios para a empresa. Bom, falando ainda dessa questão, mas agora entrando numa coisa muito legal, pessoal, que é a questão que, dá, que eu chamo aqui de top of mind. O que, que é o top of mind? Você já está acostumado a ouvir esse termo? É termo, obviamente, é inglês aí, americano. E a gente segue aqui. O que é o top of mind? Eu vou traduzir para o português. Aí vai ficar mais fácil de quem, por acaso, não lembrou, de lembrar. É o topo da mente. Então, nós temos que estar no topo da mente do cliente. Para sua empresa ser uma empresa considerada efetivamente uma empresa campeã, uma empresa forte, uma empresa poderosa, ela tem que ser top of mind. Eu vou dar um exemplo de novo, um exemplo extremamente é, mundial, mas que serve para a gente trazer para a nossa realidade. Eu vou falar aqui é, refrigerantes de cola. quais Quando eu falo um refrigerante feito à base de cola, qual que você se lembra? Com certeza é Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Ou um outro americano é, que tem aí. Mas vamos, vamos colocar esses três, né? Então, quando você... o que é top of mind? É estar no topo, na cabeça do consumidor. É quando você fala, é, aparelho de fazer barba, aí todo mundo pensa, gilete. É quando eu falo, super é, é, lojas de variedades, etc. Todo mundo fala, ah, sei lá, Walmart. Então, são marcas que estão, são top of mind, são marcas que estão no, no, na memória natural, é que isso é o que primeiro momento vem na cabeça do, do cliente então o top of mind tem isso aí né então aqui em Minas é muito comum é, as pessoas falaram assim me fala em um, um restaurante aí todo mundo fala o mesmo todo mundo fala ah, tem um restaurante e tal então a, é, é comum que as pessoas tenham já já mais ou menos como se fosse um arquivo na cabeça a, as marcas das empresas ou dos produtos que eles mais respeitam, que eles mais gostam, que eles tiveram maior confiança. Então, você, a sua marca é, está em primeiro lugar na cabeça das pessoas. Aqui no Brasil tem o um chamado é, prêmio Top of Mind Brasil, em que uma empresa faz é, uma análise para saber qual que é a marca, sob, é, de acordo com cada segmento, que é a marca mais conhecida. Aqui no Brasil, é, tem várias empresas top of mind, mesmo que elas não estejam fazendo tanta propaganda. Se você falar assim, é, elas são metonímias que eu queria, vou falar daqui a pouquinho, são metonímias, né é, Palhas de aço, todo mundo fala, bombril. Aqui no Brasil é assim, né? bombril. Tá? Aí nos Estados Unidos, carro, todo mundo vai falar, ah, Ford, não, General Motors. São empresas que quer queira, quer não queira, disputam lugar aí no primeiro, no degrau mais alto, na cabeça... Do, do consumidor. Né? Então é por isso que as empresas como Coca-Cola, como GM, como Ford, como é, a, a, a Toyota, como a Reb, o supermercado Reb, como o Walmart, como o Carrefour, apesar de serem líderes, de estarem na cabeça dos consumidores, continuam fazendo propaganda, porque essas marcas não querem sair da cabeça do consumidor, eles não querem sair do degrau mais alto da cabeça do consumidor, porque isso gera vendas, isso gera indicação dos, dos clientes para outros clientes. E tem um outro negócio muito legal, chama share of mind, o que é o share of mind? É a fatia que eu tenho na mente do, do, do cliente, então o que é isso? O que as empresas fazem é uma forma de medição, né? é, que espaço que minha marca tem na cabeça do cliente? Então vamos supor que é Coca-Cola tenha um espaço enorme na cabeça dos clientes, a Pepsi cola venha no, no, no segundo momento, mas eu tenho também lá um espaço de lembrança. A minha marca tem um espaço de lembrança. A minha oficina mecânica é, é uma das que tem é, uma lembrança entre as três oficinas mecânicas. A minha todo mundo cita. Então eu tenho uma fatia. Igual imagina uma fatia de pizza, né? De pizza. Eu a ah, tenho uma das fatias, é a minha, é a minha marquinha lá, que está forte na cabeça do cliente. Então, eu não posso perder esse, esse, essa fatia, eu não posso perder esse espaço que a minha marca, a minha marca ocupa na, na cabecinha do cliente. Então, essa, esse é o, é, o, é o share of mind. Né? Então, a, as propagandas, os patrocínios, as, e por que, é que uma empresa poderosa como a Shell, poderosa como outras organizações americanas e de outros países, continuam fazendo, promovendo eventos, Fórmula 1, futebol, futebol americano, etc. Porque elas não querem perder nenhum espaço da sua marca dentro da cabeça do cliente. E tem um outro negócio mais legal, que eu acho, que é o Share of Heart, que é o espaço no coração do cliente. Aí já é mais profundo ainda, quase romântico mesmo, né? uma coisa emocional. Que espaço que a minha empresa tem no coração do cliente? Não é nem mais na mente. A empresa pode estar até é, não vendendo mais, o cliente pode nem ser mais um consumidor de carro. Porque a pessoa fez uma idade mais alta, ela parou de dirigir, mas ela continua amando a marca GM. Ela continua amando a marca Ford. Ela não usa mais tênis. Mas ela continua sendo uma, uma pessoa, né, uma, um cara que era atleta, agora não é mais, ele continua dando preferência, está no coração dele a marca é, Adidas. Então é, a gente mede isso no marketing, tá pessoal? Qual a minha fatia no coração das pessoas? Quantas pessoas de uma determinada cidade como Boston a, tem a minha marca no coração? Na cabeça é uma coisa no coração é outro, no coração a pessoa passa a ser uma defensora da empresa, que você está falando da, da, daquela oficina, você está falando daquela padaria, você tá, aquela padaria é maravilhosa, eu, muito, eu nem posso comer pão mais, nem, nem, nem nenhum derivado de trigo, mas aquela padaria, aí eu vou, vou explicando, explicando, explicando e defendo, então é, esse aí é o que eu chamo de share of hurt, né, e para terminar, inclusive o nosso programa já está passando do tempo, tem o chamado Share of Voice. O que é o Share of Voice? Quantas vezes o nome da sua empresa é citado? É uma forma que a gente tem, essa é mais técnica, tá gente? A gente faz o seguinte, a gente é, mede é, entre conversas que as pessoas fazem num determinado grupo de pessoas, a gente vai fazendo avaliações. Aí tem uma questão técnica, Quantas vezes a marca da sua empresa é citada nas conversas sobre o tema que sua empresa, sobre o segmento que a sua empresa lida? Então, quando se fala de bebida, de refrigerante, quantas pessoas quantas vezes as pessoas falam o nome Coca-Cola? Quantas vezes né, as pessoas falam é, o nome Walmart quando se trata de, é, de hipermercados? Quantas vezes a palavra Nike é citada... Na, o nome, a marca, Nike é citada quando se fala de tênis, de esporte, etc. Então, isso aí tem uma... A gente fazer um gráfico disso. Então, quando eu, eu sou pouco citado, quer dizer que está na hora de eu fazer mais propaganda, de eu fazer um trabalho mais agressivo perante o cliente, um trabalho mais agressivo nas mídias, nas mídias sociais, nas mídias... É, na, na imprensa como um todo, tudo isso. Ok? E tem... É o que nós chamamos em marketing de metonímia. Né? Metonímia é uma questão que vocês também provavelmente vão é, se lembrar. Se eu falar para vocês, isso é uma figura de linguagem, e eu queria colocar para vocês o seguinte, é quando uma marca passa a ser referi, é, referência para o cliente. Por exemplo, preciso fazer a barba, vou comprar uma, sem, sem dúvida, né? Quero tomar um uma criança quer tomar um chocolate, ela vai utilizar a marca, vem na cabeça da, da, da, da mãe, né? então o que, que, que, que a mãe fala? Eu vou ali no supermercado comprar um Todd, eu vou ali na, a, na farmácia comprar uma Gillette, só que Gillette não é o produto, Gillette é a marca. Então esse nome dessa coisa aí, chama metonímia. Metonímia é quando a marca é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que as pessoas passam a se referir a ela como se fosse o produto. Aqui no Brasil, vamos, vamos, vamos falar primeiro aí marcas americanas, a Amazon, quando eu falar ah, eu vou comprar um produto pela Amazon, não necessariamente a Amazon, quer dizer que eu vou entrar no computador, vou entrar no, no, no, no, no supermercado de produto de, de, é, digital né e vou comprar daquele que me ofereceu o melhor preço, mas muita gente fala, eu vou, eu vou, eu vou sentar no computador que eu vou comprar um produto pela Amazon. Não necessariamente a Amazon, mas a Amazon já é o, o sinônimo natural na cabeça das pessoas de uma empresa que vende por computador e que entrega. Bacana? Outro, é a Ford. Ah, eu pego, aí vem lá, eu peguei o meu Ford e saí andando pelas estradas. Necessariamente, não é que Ford seja um carro, mas o carro é que é Ford. Mas a marca é tão forte nos Estados Unidos e em outros países do mundo, inclusive no Brasil, né? o outro fala assim, eu peguei minha Mercedes e saí. Que, na verdade, ele não pegou a Mercedes, ele pegou um carro de luxo da marca Mercedes. E isso é uma metonímia. Então imagina que sua marca vire uma metonímia. A probabilidade da sua empresa ter dificuldade de vendas é muito menor, ou dela quebrar é muito menor, porque a metonímia é aquela empresa que se ela acompanhar a tecnologia, as pessoas vão continuar comprando na sua empresa. Eu acho, me, me falem aí se é verdade, eu acho que o Walmart é uma metonímia. Aqui no Brasil, eu falo com a minha esposa assim, eh, Patrícia, eu vou ali no carrefuzinho, é, pega até, até é, grosseiro, né? Vou no carrefuzinho. Na verdade, eu vou no outro supermercado, aqui no Brasil, que chama EPA, que é muito mais barato, que é, o que é o, muito mais simples, do que o Carrefour, mas como eu não lembro toda hora, facilmente, o nome Epa, é, eu tô, a vida inteira eu comprei no Carrefour, eu falo Carrefourzinho, Carrefour, vou aqui no Carrefour, e ela sabe que é, que eu estou indo no Epa, porque o Carrefour, é, eu não vou mais, porque é uma loja é longe, grande, etc. Então, isso também é uma metonímia. Então, o nome Carrefour, o, o Walmart, para mim também, o Google, ah, vai, vai, vai no Google. Como assim eu vou no Google? Não, eu vou no computador, e eu vou num dos sites de pesquisa, tem vários outros, mas hoje em dia, raramente você vai ver alguém que fala assim é, Filho, faz uma pesquisa no Google para mim Ele não tá falando que tem que ser no Google, mas o Google já virou metonímia, né? Pesquisa é no Google, barba é na gilete, é com a gilete, carro é com a GM, tênis é com a Nike, então são metonímias né, pegou o seu Nike e saiu correndo pela, pela, pela, pela, pela pista de corrida. Não, ele está falando do tênis. Mas quando você fala, porque no meu Nike, a gente nem fala mais o produto. Então isso aí tem a ver. A Shell é uma metonímia, né? a Shell é uma marca tão poderosa. Eu vou aqui na Shell e vou. Na verdade, você vai num posto de gasolina. Né? É... A Netflix. Aí eu estou conversando com alguém e falo assim, agora, eu vou, agora deixa eu pegar um Netflix agora. Não, eu não vou pegar um Netflix, eu vou pegar uma televisão, vou colocar entre várias opções a opção de canais, que é o Netflix. Então isso, isso mostra que é, é, a marca é tão poderosa que ela já virou sinônimo do próprio produto, que é um, a Netflix. Um canal né, é, é, em que tem vários tipos de filmes. Você vai ter outros, você vai ter o que é da Amazon, você vai ter outros aí. Mas quando eu falo que eu vou para Netflix, eu estou indo para algum canal, provavelmente Netflix, né? Que eu vou é, comprar. Ninguém fala assim, eu vou comprar uma, uma uma Gillette Bic, que tem uma outra marca que nós temos aqui. Não sei se aí deve ter muito mais marcas, com certeza. No Brasil tem pouquíssimas. Então eu vou comprar uma marca. Ninguém fala, eu vou comprar uma gilete. Chega lá, se tiver barato, ele compra bique. Mas a marca já está na cabeça dele como sendo do gilete. Raramente ele vai comprar bique, tá? Por mais barato que seja. Então, essa é uma questão importante. Gente, para ir encerrando, eu gostaria, primeiro, de agradecer a vocês por estarem com a gente aí nessa uma hora, mais de uma hora, uma hora e oito minutos aí, batendo esse papo de marketing com a gente. Fiquem à vontade para fazerem mais perguntas, para fazerem comentários. E para encerrar, eu quero ler para vocês algumas frases aqui, só para a gente fazer uma reflexão. Nessa sexta-feira maravilhosa que está correndo hoje ainda, e nesse fim de semana, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você, tanto pessoalmente, quanto na sua empresa e para a sua empresa. A primeira delas é a seguinte, a felicidade não é algo pronto. Ela vem de suas próprias ações. A gente é que constrói a nossa felicidade, ela não vem pra gente como o vento bate na gente. Se não tem vento, né, liga o ventilador, né? Outra, outra frase que é o seguinte, que é do Leonardo da Vinci, quer dizer, de alto, alto, alto padrão, né? Mundial. Fiquei impressionado com a urgência de fazer. Saber não é suficiente. Devemos aplicar. Aí ele termina. Estar disposto não é o suficiente, nós devemos fazer as coisas acontecerem, então vai essa mensagem para vocês. E para encerrar as nossas mensagens e encerrar o nosso programa de marketing de hoje, é, o Jamie Paulinelli fala o seguinte, limitações vivem apenas em nossas mentes, em nossas cabeças, mas se usarmos a nossa imaginação, as nossas possibilidades se tornam ilimitadas. Então, vai a mensagem aí, essa é especial para os empreendedores e também, claro, para os empresários e CEOs, né? essa questão aí de que a imaginação torna a nossa mente, torna a nossa realidade ilimitada. Então, a gente, o nosso maior inimigo é a nossa própria é, limitação que nós próprios nos colocamos. Então, vamos tirar, vamos arrebentar né, essa caixa. Eu comentei ontem é, no programa do Freeland o seguinte, que bacana não é você sair da caixa, não é você pensar fora da caixa, é você não ter mais caixa, para você ficar dentro nem fora, é você destruir a caixa e ficar livre, e ficar aí realmente deixando a imaginação é, favorecer os seus resultados, trazer para mais perto o seu sucesso. Quero agradecer a todos vocês, né obrigado pela participação. Na semana que vem nós vamos comunicar aí os novos horários e é, o dia do programa e vamos, como eu disse para vocês, fortalecer, começar aí com as é, entrevistas que nós vamos fazer com os empresários é, aí de Boston, preferencialmente de Boston, para que eles possam nos contar um pouco da sua realidade. Eu gosto muito da coisa da realidade do seu negócio, da sua empresa, isso com certeza vai servir para todos nós, para todos vocês também, né? ouvir aí sempre alguém que já está aí no mercado. Ok pessoal, um abraço para todos, hasta la vista, hasta pronto, até lá, tchau tchau.